Fala galera do meu canal, Leandro Fonseca aqui e hoje eu estou com uma pessoa pra lá de especial. Estou realizando um sonho, quero compartilhar com você isso. É, Marcelo Seraquides é um monstro, um gênio, um mega empreendedor com um negócio em mais de 80 países e eu acompanhava demais ele pela, pela internet. E hoje eu estou realizando um sonho de poder estar aqui em Bahamas, nas Ilhas Carimbenhas, na Sal num dos melhores hotéis aí do mundo, um, um dos únicos hotéis sete estrelas, do lado da lenda Marcelo Serakids. Marcelo, estou muito feliz de estar com você aqui do lado, num lugar incrível, extraordinário. E Marcelo, conta pra nós aquela galera assim, que está lá do outro lado, que quer saber um pouquinho sobre o nosso modelo de negócio. Fala pra aquela galera como é que, eu, como é, que é esse negócio, que é diferente. Muita gente não acredita, muita gente é cética, né? Sim. Olá, pessoal. Grande felicidade de estar falando com todos vocês, principalmente nesse lugar maravilhoso que nós estamos aqui agora. Eu já estou nesse mercado tem 26 anos. Né? No primeiro momento, eu tive muita dificuldade com a minha família, com os meus amigos. Na verdade, eles não quiseram fazer um negócio, não acreditaram em mim, mas eu vi a lógica do projeto, a lógica do mercado, né? os números. E eu me encantei, eu me apaixonei com essa indústria. O que, que eu fiz? Eu estudei muito, eu estudei muito o negócio, eu estudei muito as pessoas de sucesso, né? o que, que elas faziam, eu comecei a imitar as pessoas de sucesso, o que, que elas faziam. Automaticamente, o que, que aconteceu? foi Deus abriu a prosperidade, comecei a ter sucesso também, comecei a crescer muito, muito, muito para o Brasil inteiro. Né? Depois começou a romper, a romper fronteiras. Hoje eu estou em 83 países, com uma equipe gigantesca no mundo inteiro. Extremamente feliz e vivo assim, paraíso do mundo, compartilhando com amigos, não é? e simplesmente é sensacional. Hoje em Bahamas estamos aqui com duas mil pessoas da minha equipe e eu tô louco aqui porque tá todo mundo louco também. Isso é para você também, é só questão de você tomar a decisão, manter a decisão, não somente a decisão da vitória, a decisão de crescer, mas a, a decisão de se preparar para vencer. Eu acredito nas pessoas que querem se preparar e estudar para poder vencer, é isso aí. Bom, mais Marcelo aquela dica final aquela dica matadora para quem está na dúvida de desenvolver um modelo de negócio um modelo de negócio século 21 aquela dica assim para arrasar matadora principal nossa eu tive eu tive é, no ano passado eu tive num lugar chamado Singapura eu me enlouqueci com Singapura porque eu conheço o mundo inteiro eu já dei mais de 30 voltas no planeta Terra, mas em Singapura marcou profundamente a minha vida. Já estive em Dubai, já tive em lugares é, extraordinários, mas Singapura marcou minha vida. Um evento de quase 20 mil pessoas da Junés e lá eu, eu passei, eu compartilhei, eu passei pela cidade. Imagina um país que só tem mais de 50 anos de, de independência e tem aquela estrutura que Singapura tem. E lá eu tirei uma, uma filosofia, lá eu tirei um ditado pra mim, pra minha vida, e eu compartilho com todo mundo, eu quero compartilhar com você. O sucesso gosta de velocidade. Então, coloca, vem pra cá, coloca a velocidade que tudo muda, tudo acontece. Valeu? Isso bom é demais. Aí. Marcelão, muito obrigado por conceder Top. essa entrevista. Que, isso? que honra, bom prazer, falando com todo mundo aí. Direto, muito bom. Direto de Bahamas, Nassau, junto com o Fera... Marcelo aqui. Saúde! É isso aí, galera. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, marca um amigo. E, e a dica tá aí do Messi. O sucesso ama a velocidade. É. <risos> Bom demais. Valeu.